a todos. É com imenso prazer que a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro os recebe para a nossa mesa de debate sobre remissão de pena pela leitura. Agradecemos ao secretário André Lazzaroni por abraçar esse tema e inseri-lo oficialmente no plano de trabalho da Secretaria de Estado de Cultura. Tema esse que já havia sendo desenvolvido através do empenho pessoal de Renata Costa, coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas do Rio de Janeiro e atual secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura. Através da Superintendência de Leitura e Conhecimento, a pasta vem desenvolvendo atividades que garantam a inclusão e ampliação do debate sobre remissão de pena através da leitura, para o público interno do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, bem como expandindo suas ações para os familiares como plano de trabalho da Secretaria de Cultura. A incorporação desse público no olhar das políticas culturais desenvolvidas pela superintendência reconhece o poder da cultura com sobre a modificação qualitativa do homem e mulheres presos, a importância profilática de um trabalho inclusivo, acreditando no resgate do indivíduo, no fortalecimento dos laços afetivos, na possibilidade de mudanças na relação do preso com o mundo, através do melhor relacionamento consigo mesmo e da sua família com a sociedade. Em julho de 2016, nasce uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, através da coordenação de inserção social do CEAP, parceria esta que se estende até hoje na primeira culminância de uma longa estrada. Começamos nossa viagem literária com a doação de quase 30 mil livros, entre eles diversos exemplares dos títulos exigidos para a remissão além de muitos outros que pudessem compor as bibliotecas dos coletivos prisionais. Essa grande quantidade deveu-se a uma solicitação em forma de campanha em que dezenas de editoras participaram. Somos gratos a elas até hoje. Em julho de 2017, o superintendente Juca Ribeiro, através traz de volta à tona a parceria juntamente com o desembargador Dr. Ciro Darlan e desta vez conseguimos envolver outros setores da cultura, como as superintendências audiovisual, cultura e território, artes. Fomos para além das parcerias das secretarias e estabelecemos outra bela parceria com a Multirio. Agradecemos ao presidente Kaique Botucay que trouxe o seu projeto, a Arte dos Contos, desenvolvido nas escolas municipais e o adaptou para a lógica encarcerada. Gratidão também por isso. A -a agradecemos também o Coronel Eri Ribeiro, que prontamente deixou as portas abertas da Secretaria de Administração Penitenciária para que essa parceria acontecesse. A ideia hoje é trazer ao grande público o que está acontecendo nos presídios do Estado, com o programa Remissão de Pena. Obrigada pela presença. Chamo agora para mediar a mesa o nosso superintendente de leitura e conhecimento, Juca Ribeiro. Boa tarde para todos e todas. Eu vou. É gostaria de saudar todos que participam e todos que participam é, desse momento de reflexão sobre um tema tão rico para a sociedade brasileira, sobretudo o estado do Rio de Janeiro. O programa de remissão de pena desenvolvido pela Secretaria de Estado de, de, estado de Administração Penitenciária tem alta relevância, sob o ponto de vista da é, recuperação dos presos, das presas como também abre uma brecha para reconstruir um novo mundo de pessoas que estão numa situação absolutamente colocada no campo da exclusão. Falo como cidadão, não como agente de Estado. E falo bem próximo daquelas pessoas que estão à margem, que estão aqui presentes e que merecem todo o nosso zelo, em nome da cidadania, pela sua recuperação. É, trago aqui meu fraternal abraço do secretário de Estado, André Lazzaroni que está numa missão especial nesse momento, em nome da cultura do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença do subsecretário Aldo, que está aqui presente, abrilhantando o nosso evento. Agradeço a equipe de comunicação ASCOM, em nome da nossa colega Camila. Agradeço todos os companheiros e companheiras da Superintendência de Leitura e Conhecimento. Renata, Simone, Andrea, Johnny, mais quem? Michelle, mas quem? É muita gente. É Lenilson e tantos outros que estão não stop aqui na... na Bienal do Livro. Esse evento nasceu de um sonho de uma utopia, né, doutor Ciro? Né, Patrícia? A gente estava quatro, três meses atrás pensando em fazer uma provocação na maior feira literária que acontece de dois em dois anos no estado do Rio de Janeiro. Se discute cultura, literatura, leitura, e falamos, não, agora já que é leitura e literatura, vamos fazer um debate sobre remissão de pena. Então, acho que Entra para os anais da Bienal do Livro esse debate que acontece hoje. E todos que participam também desse debate hoje também entram na história. Agora, não é um debate performático, obviamente. Perdoe. É um debate para resolução de problemas. É para chamar para parceria. Né, Simone? É para chamar para parceria. É para resolver problema. É para ampliar o número de títulos. Essa é a minha provocação, para quem vai estar aqui na mesa. Doutora Maria, Mar... Maria Márcia, Doutor João Gustavo, doutora Elizabeth Susequinde, Doutor Cílio Darlan, Coronel Heririo, Doutor Marcelo, lá embaixo como eu consigo ver, estou sem alta. E o nosso querido Giovanni. Esse é um desafio, provoca... pergunta provocativa: como é que a gente faz para ampliar o número de títulos? Hoje são 25 títulos, não é isso, Giovanni? 23... 32 títulos. 33 títulos Os presos só podem Especificamente para fim de remissão de pena Ler apenas 33 títulos Primeiro desafio Segundo desafio Nós temos uma equipe relativamente grande Eu acho que não chegam a 15 pessoas Na equipe de, de, de remissão de pena Pela leitura Esse é um desafio Como é que a gente faz para ampliar essa equipe? Segundo paradigma, um outro problema que a gente tem. Apenas uma universidade, provisoriamente, institucionalmente, faz o trabalho de, de é, revisão, faz o trabalho de avaliação, tanto das resenhas como dos relatórios. Eu tenho certeza que depois as pessoas vão de, é, passar o que significa resenha ou relatório. É? O ideal é que não se fossem... Uma só universidade, mas fosse, né Giovanni? 10 universidades. E cada universidade tivesse pelo menos 20 avaliadores. O que significa que a gente ia poder ampliar o universo e o aspecto de pessoas que poderiam ter acesso ao livro nas penitenciárias e aí nós poderíamos realmente fazer um programa ampliado de remissão de pena no estado do Rio de Janeiro. Tanto são essas perguntas provocativas, claro que cada um tem a sua liberdade de entrar no universo. Dessa dimensão tão importante para a ressocialização Mas apenas umas, algumas perguntas é, provocativas Eu não vou estar na mesa, eu acho é, que a mesa está muito bem representada Eu chamo então a doutor, doutora Marcia, Maria Márcia Pararó-Bandeira Por gentileza, para compor a mesa Chamo o doutor Gustavo Fernandes Dias, defensor público Doutor Gustavo, mais uma vez um pouco apertadinho aí Cadê o Johnny? Se o Johnny puder dar um apoio aqui Vem cá Johnny, aqui por trás Cuidado aqui que pode cair, realmente Obrigado Muito cuidado Johnny aqui Tá no limite, cuidado aqui Porque Johnny é aqui é... Doutor Ciro Darlan, por favor Aplausos. Coronel Eri, por gentileza Doutor Marcelo Oliveira, por gentileza, a mesa. Finalmente, professor Giovanni Barbosa de Lima, por gentileza. E? Elizabeth é seguinte. Eu falei, aqui, claro. Por gentileza. Composta a mesa, a Simone agora assume os trabalhos de distribuição de tempo. nem a, a gente já aprende a trabalhar juntos desde a mesa. Simone, então, você com os trabalhos de missão de tempo. Antes que os trabalhos se iniciem, eu chamo para dar uma palavra a vocês representando o nosso secretário de administração penitenciária que não pôde estar aqui de cultura. Olha, eu estou aí na década de 80. É... O nosso subsecretário Aldo Moussi. Muito boa tarde a todos vocês. Cumprimento o Tocílio Lidarlan, assim, cumprimentando toda a mesa, toda a nossa plateia aqui. O nosso secretário de Estado de Cultura, André Lazzaroni, pede para eu trazer aqui o agradecimento dele, de toda a equipe da secretaria e de quem coloca que se coloque aqui uma fala de que a nossa Secretaria está aqui para reforçar o trabalho conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária, por toda essa equipe que está incluída no projeto da, do, da remissão de pena pela leitura, nós somos trabalhadores da cultura, nós acreditamos na cultura, nós militamos na cultura, na leitura, no livro, nas bibliotecas, não é, Renata? Portanto, para nós, é, um, é muito mais do que uma honra e um orgulho é a nossa missão estar ao lado desse projeto. É, o trabalho que vem sendo feito para nós é apenas o começo de todo o empenho que a gente deseja que esse projeto se reforce. Acho que nós temos um gap de, de, de tempo aí que precisa ser recuperado, tem muita ação aí para ser desenvolvida ainda, estamos ainda com muito pela frente e que nós acreditamos que a cultura não só vai ser um diferencial constante para toda essa garotada que está participando aqui, nossos stand, nosso stand está lá né, com uma ativação muito grande, temos tido lançamentos e e tardes de autógrafos constantes de livros de vários municípios do Estado. Estamos aqui hoje com a Secretária Municipal de, de Cultura de volta Redonda, e de Queimados, e de Caxias, são várias cidades que estão acreditando no livro. E nós acreditamos que o livro, a leitura, a cultura, ele vai vai remir... como Remir as penas de toda a nossa sociedade. Né? A gente está falando da, da população que está cumprindo pena carcerária, mas também estamos falando do crescimento do nosso país, do nosso Estado, do nosso Brasil. Então, muito obrigado uh, pelo, pelo espaço e trago aqui o, o abraço e o apoio da Secretaria de Estado de Cultura. Muito obrigado. A fala da parte da tarde Passo a palavra para o secretário Coronel Eri Ribeiro Secretário de Estado de Administração Penitenciária Boa tarde a todos e a todas Saudando nosso embargador Salve toda a mesa e eu estou feliz, essa plateia demonstra que o sistema penitenciário, mesmo sendo solitário, a nossa sociedade rejeitar, vocês estão aqui, que poucos nos ajudam. O máximo somos nós, inspetores, essa grande família dos inspetores, e algumas pessoas, a Defensoria, a Justiça, agora a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, através das nossas escolas também vão ajudar na leitura para os presos terem a sua remissão, então nós vamos ampliar. Algumas universidades também já estão nos ajudando e cada um dos senhores e das senhoras se conhecer... O sistema penitenciário, cada um ficará contagiado, porque nós vamos querer essa mudança a mudança daqueles que estão ali dentro e vão retornar para o nosso meio. Muitos falam da reincidência né, dos, dos internos estou dois anos e cinco meses à frente da secretaria mas eu observo que nós temos culpa de 30% 70% somos nós sociedade que não abrimos a porta e nós temos que ter essa consciência se a sociedade não abre a porta alguém vai abrir e depois quem se arrepende somos nós quando eu assumi tinha curso para babá. Eu fui fazer uma palestra, e perguntei uma mãe: só contrata, contrata uma egressa para ser babá da sua filha? Eu não. Mas o chefe contrata. Então ele vai tê de manhã com o babá, à noite com outra função. Está no está vendendo drogas. E a culpa é dela? Então, a culpa é nossa. Então, a nossa sociedade tem, tem que ter essa sensibilidade dessa mudança. E precisamos, que todos nós estamos na rua. eu costumo falar com os internos, que eu fui indagado por um deles, perguntando por que, que nós não colocamos empresas dentro do sistema para dar trabalho para eles. Eu falei que aqui no Rio de Janeiro é di é diferente de outros estados. Como nós temos várias facções, essa guerra produzida na rua existe a rejeição da própria sociedade. Existe a raiva. Então, eles também têm que mudar. Eu sou oficial da PM e comandei a PM. Eu já estou com uma outra na cabeça. Eu posso até estar errado. Mas eu acho que quem quiser comprar, compre. Não é problema mais da polícia. Só que eles não vivem do comércio. Eles vivem de guerra, eles querem o poder. Entre eles mesmos. Se viver do comércio, vai quem quer. E quem vai comprar? É o asfalto. A nossa hipocrisia está aí. Reclamamos, mas também não educamos vão lá gastar o seu dinheiro e dá então é problema de quem vai e vamos ter paz no nosso livro, desde que? É vivam do próprio comércio vir para o asfalto aí sim eles saíram daquele comércio e veio nos afrontar o Estado tem que estar presente e pesado, sem demagogia e sem hipocrisia porque nós vivemos num país demagogo, mentiroso, falso. Todos nós, brasileiros. Eu tenho até uma frase que eu falo brincando. Que eu digo, meu nome nasci, eu fui gerido nos Estados Unidos. Me teve, meu nome me teve. Na Europa E me criou neste país Eu digo que é a única mágoa Brincando que eu tenho da minha mãe Porque eu não era para ter nascido aqui Do meu pensamento Do meu espírito Eu não gosto de ser mentiroso Não gosto de ser demagrante Diz que faz, mas não faz Diz que trabalha, mas não trabalha Isso é o povo brasileiro É o nosso DNA Tá aí, ó Lava Jato, exemplo hoje, cheio de mala de dinheiro, não tô acreditando, porque ele sabe que é brasileiro. É o nosso jeitinho de brasileiro. Esse brasileiro nojento que é nosso povo. E quem luta somos nós. E eu tenho certeza que todos esses que vão ficar em liberdade, que não foram julgados, vão retornar pelo povo brasileiro. Alguém tem tudo? Não Tenho certeza que não E a remissão Hoje Eu tenho certeza Que vai mudar Muitas cabeças Dos nossos internos E cada um de vocês Irão receber pessoas melhores Mas nós queremos também Que abra a porta para eles Obrigado e que Deus nos abençoe pela sua presença e pela sua fala passamos agora a palavra ao desembargador doutor Ciro Darlano boa tarde a todos e a todas o primeiro livro que colocaram aqui em cima da mesa chama-se Perseguindo um Sonho coincidência ou não é isso que nós estamos fazendo aqui nós vivemos numa sociedade isso não precisa ficar repetindo é, cuja marca é a marca da violência. Chico Buarque quando fez aquela música Meu Bury, ele já nos anunciava faz mais de quase 40 anos essa música, já anunciava que o filho do Brasil é um filho marcado para ser estigmatizado, para ser é, colocado à margem da dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição tem como princípio, princípio de todas as constituições civiliza da, da civilização moderna, o princípio da dignidade da pessoa humana. Isto é algo que o sistema penitenciário brasileiro não conhece, nem sequer em sonho. Aquelas pessoas que são por nós, juízes, condenados à privação de liberdade, a primeira coisa que nós tiramos não é a liberdade, é a dignidade. Quando colocamos mais de 700 mil presos dentro do sistema penitenciário, estamos condenando-os à perda da dignidade da pessoa humana. Muitos de nós acham que é pouco. Já ouvi comentários, a própria mídia estimula isso. Tem que aumentar as penas tem que agravar as penas. Alguns falam em redução da responsabilidade penal dos jovens a partir abaixo dos 18 anos. Outros falam em pena capital, em pena de morte. Porque essas mesmas pessoas vestem uma vestimenta da hipocrisia como se eles fossem perfeitos, e como seres humanos que são incapazes de praticar qualquer erro. Todos nós, como humanos, praticamos erros em algum momento da nossa vida. A diferença é que uns são presos, outros conseguem burlar a vigilância da sociedade, do Ministério Público, da Polícia e da Justiça. Nos achamos superiores àqueles que enjaulamos quando na verdade nós somos absolutamente iguais a eles. Com a diferença de que a eles é negado todo o direito que tem o ser humano, os seus direitos fundamentais. Isto eu não estou falando nenhuma mentira, coronel Eri, que como o senhor eu também não gosto de mentira. O sistema penitenciário, na sua imensidão, são pessoas analfabetas, e que não atingiram sequer o ensino fundamental. Por quê? Porque eles fizeram a solução? Não. Porque a sociedade e o Estado brasileiro negaram a ele esse direito fundamental à educação. Acesso à educação de qualidade. E quando eu digo que nós estamos perseguindo um sonho, é porque a legislação de há muito já contempla a possibilidade do preso que estuda que trabalha de remir a sua pena, reduzir a sua pena. O trabalho é natural que, que, isso, que esse estímulo exista, porque é uma forma de reinserção da na sociedade, daquele que está na ociosidade e na solidão dos presídios. O estudo, muito mais ainda, porque o estudo liberta, a educação liberta, a, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez uma interpretação maior para, que, para entender que não só aquele que estuda, mas aquele que lê. Aquele que fizer a leitura de um livro, ele também será contemplado com a remissão da pena. Isto aí é uma verdadeira descoberta, meus senhores minhas senhoras. Porque quem lê já está em liberdade. Quem lê viaja além das grades, além dos muros de uma prisão. Numa leitura, nós vamos ver aqui o um exemplo de dois internos que leem com frequência ou que aproveitam essa oportunidade, não para revirar a pena. Revirar a pena é um detalhe. O mais importante é fazer essa viagem. Através de um livro, nós estamos aqui numa bienal maravilhosa, cheia de crianças, e essas crianças, elas certamente estarão aqui trazendo bons fluidos, energia positiva para que esse projeto seja uma responsabilidade de todo e qualquer cidadão brasileiro. Se nós queremos reduzir a violência, não é com prisão, não é com ódio, não é com raiva. É com a reconstrução deste ser humano que nós aprisionamos. E a reconstrução se faz através da leitura. Eu disse, num livro, esses cidadãos vão à Rússia, vão à França, vão a Portugal, vão à África, através da leitura. Então já é o primeiro momento de libertação, o primeiro gostinho de, de libertação. Os presos que passarem por esse programa de remissão de pena, fazendo a leitura de um livro fazendo uma resenha dessa leitura para que efetivamente se comprove que ele tirou proveito dessa leitura submetida a uma equipe técnica de três professores e aqui começa o problema que nós precisamos que vocês somem que vocês ajudem sabem que o estado está passando por uma crise econômica sem precedentes e não é no sistema penitenciário que o Estado vai investir prioritariamente o seu orçamento. Mas se nós não tivermos esses livros, se nós não tivermos esses professores que façam essa avaliação, que leiam, que vejam como esses presos são seres humanos exatamente iguaizinhos a nós, com a diferença que não tiveram as oportunidades que nós tivemos. Então é preciso somar, é preciso que os senhores que aqui estão nos ouvindo e muitos dos senhores já estão atuando nesta área. Há muitas pessoas sensíveis que estão contribuindo, tem a Universidade Unirio e é um, quase que uma obrigação de todas as academias brasileiras, todas as academias brasileiras fazerem deste verdadeiro labura, laboratório social, humanístico, um investimento para que os estudantes brasileiros possam dar a sua contribuição e ajudar a libertar essas pessoas que estão nas grades. Nós não queremos que eles sejam libertados do mesmo jeito que entraram, e não menos, e, e de forma nenhuma piores do que quando entraram. Nós queremos que eles recebam estímulos, valores positivos para quando sair não voltar à delinquência, para reduzir dessa forma a violência na nossa sociedade. Então este grito e esta perseguição deste sonho que nós estamos aqui graças a, ao trabalho que faz o secretário de administração penitenciária, Coronel Eri, né? às vezes a gente se vê em contradições. Como é que pode um coronel que prende, que tanto prendeu, agora trabalhar pela libertação? Nós todos passamos por estas transformações. A adesão da Secretaria de Cultura, o um trabalho magnífico que faz a Secretaria de Educação com as escolas que estão dentro do sistema penitenciário, o trabalho agora desses novos associados, as novas universidades que nós estamos batendo nas portas para que eles venham aderir a esse programa, o Multirio, o secretário de educação municipal, com quem eu tive também, vendendo, aspas, vendendo essa ideia de que é uma obrigação de todos nós contribuir para que a Secretaria de Administração Penitenciária, que eles é que são o dono da bola, eles é que são os responsáveis pela execução da pena, mas também com a sensibilidade do juiz da infância, do juiz da vara de execuções penais, doutor Rafael Estrela, que está procurando ampliar a possibilidade de remissão da pena porque esta resolução que a Secretaria de Administração Penitenciária baixou que é uma das mais modernas do nosso país precisa ser ampliada porque ela só contempla o preso que lê e 70% dos nossos presos não conseguem fazer uma leitura de um livro o, o, o, o, o juiz Rafael Estrela, com a sua equipe, já comunicou ao coronel Eri a possibilidade de ampliar para os analfabetos. Veja só que conquista maravilhosa. Os analfabetos, claro que não vão ler, mas vão ouvir a leitura e vão poder falar daquilo que ouviram. Então é uma forma de democratizar esse direito, para que não só aqueles que têm o privilégio da leitura possam ser contemplados. Então, meus amigos, este sonho, ele é possível de ser realizado. E nós estamos, pouco a pouco, pedra a pedra, e essa é uma pedra fundamental aqui na Bienal do Livro, a Secretaria de Cultura nos trazer para fazermos essa reflexão conjunta, para possibilitar que todo o sistema penitenciário do Rio de Janeiro tenha possibilidade da remissão pela leitura. Nós estamos no final da fila, Rio de Janeiro é o último dos estados a tomar essa iniciativa. Mas nós temos exemplos do estado de Santa Catarina, por exemplo, o um juiz de Londrina, Dr. doutor João Marcos Bush. Ele já está tão, tão adiantado, tão avançado, tão civilizado nesse projeto que ele já editou um livro escrito por presos e juízes. Um conto do preso, um conto de um juiz. Quer dizer, é o um encontro daquelas pessoas que talvez, daquelas linhas paralelas que talvez nunca se encontrassem na vida. Mas é preciso que esse encontro se faça também aqui no Rio de Janeiro, para que todos nós possamos investir na pacificação desta cidade maravilhosa, desse estado maravilhoso. Muito obrigado. Queria anunciar, acabei de falar de vocês, e eu queria anunciar que estão aqui a doutora Roberta Baruim, doutora La Clarissa, é, são da, juízas da vara de execuções penais, são colegas da magistratura que muito me honram pelo trabalho magnífico, sensível que estão fazendo lá. E graças a pessoas sensíveis, juízes sensíveis como elas, e o doutor Rafael Estrela, que é o titular da vara de execuções penais, que tem sido possível avançar aqui no Rio de Janeiro é, na direção da, da remissão da pena pela leitura. Então as minhas homenagens, as minhas queridas colegas, a Roberta e a Larissa, extensivo ao Rafael. E obrigado pela presença. Agradeço a fala do desembargador doutor Ciro Darlan. Deputado desse... <risos> Darlan. E passa a palavra à professora Elisabete Susequinde Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Para participar desse trabalho conjunto que nós estamos iniciando hoje. E queria é, agradecer a organização desse trabalho, que é uma organização que, que está muito bem feita, foi muito bem feita. E eu agradeço, é, sobretudo, a, a Simone Menezes, que é a. Uma, uma organizadora de eventos conhecida e uma especialista em prisão. Talvez devesse estar aqui conosco e não impede. Pois é, deveria estar aqui entre nós. Mas, enfim, ela está por trás disso. Essa... eu também saúdo a mesa, saúdo eh, os dois componentes eh, que estão presos, né? ainda estão custodiados e que estão envolvidos nesse projeto. Esse projeto, ele, ele tem tudo para frutificar. Tem um fundo um, um de, de instituições, de Ministério Público, de, de, de Judiciário, da área acadêmica, é, a área executiva é, de duas ou três secretarias, e, portanto, eu acho que ele vai frutificar, ele tem tudo para frutificar e vai frutificar. Vai se transformar num, num projeto é, significativo, num projeto que, de fato, é, vai cumprir é, com as suas promessas. Como disse o coronel Eri, que ele gosta de cumprir as suas promessas, eu também gosto de cumprir as minhas. Então, é, eu acredito que a gente é, vai andar para frente. Eu não, não tenho nenhuma experiência no projeto, tô, essa é a primeira parte, mas como eu fui desafiada aqui, né, todos nós fomos, eu gostaria de dizer que a, a Unirio, que já está participando é, de, uma, de uma parte do projeto, é, vai participar muito mais. É, eu, eu proponho pelo menos um professor a mais para fazer parte é, da avaliação dos projetos, dos textos dos alunos e também é, vou incluir na, na Faculdade de Direito, é, como é, é projeto de extensão acadêmica, é, um, um grupo de alunos que eu vou fazer questão de colocar para eh, fazer o que for preciso. Aí vocês vão nos guiar e dizer o, como se faz, o que, que se faz. Né? Para, para quem se faz, nós já sabemos. Né? Fazemos pra, por nós e por eles. Então eu eh, gostaria, como não estou envolvida no projeto ainda, não posso eh, dar maiores informações sobre ele, quero apenas dizer que eh, foi brilhante essa ideia, que de fato, como diz o desembargador Ciro Darlan, a leitura liberta. Nós, eh, outro desafio foi feito, como ampliar os títulos. Né? Eu, eu, lendo lendo a, a legislação, eu vi que são eh, apenas... Eh, quantos títulos? 33. Achei pouco são apenas, é, apenas um livro por mês, também achei pouco, muitos presos podem ler mais do que um livro por mês e, e que os títulos são aqueles, ou seja, um preso que der a volta completa nesse, nesse conjunto vai ter que repetir é, para continuar é, com a sua tarefa de, de tentar remir a pena. Então, eu não sei qual é o caminho mas nós temos que ampliar os títulos, os volumes e reduzir o tempo é, para que é, um preso possa ler mais do que um livro por mês. Não tem essa limitação de apenas um livro por mês. É, então, o que for preciso, o que for possível, eu quero parabenizar seriamente é, é, com muita vontade mesmo as pessoas que já estão envolvidas no projeto que estão é, é, trabalhando silenciosamente e de repente abrem assim, um, um baú de ideias para nós e que merecem todo o nosso respeito, amizade e apoio e eu diria que, que esse projeto é uma, é uma forma de, de repassar a uma parcela da sociedade essa parcela que tem essas características que nós todos conhecemos e que já, foi, já foram mencionadas aqui é, um pouco de conhecimento é, o tal do sonho de que o símbolo Darlan acabou de falar e diversão não é? por que não? diversão, nós gostamos eles também podem gostar né? muito obrigada Agradecemos a fala da professora Elisabeth Sussequinde e passo a palavra para o professor Giovanni Barbosa de Lima. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o vossa silêncio, todos e barriadores o nosso secretário o curador Ribeiro. E as doutoras Elisabel Sussequind, Márcio Padarol, o nosso professor público também João e nosso colega Marcelo aqui. É... Me sinto honrado em participar dessa mesa, então me anuncio como Germão de Barbosa de Lima, pedagogo, especialista em Educação pela UF e pelo RJ, Mestre em Relações Étnico-Raciais. Agradeço também a oportunidade de aqui presente na plateia, nossos parceiros de trabalho junto à Coordenação de Inserção Social, o Dr. Marcelo Santos, da Unirio, que está conosco no projeto de, de pena pela leitura aos nossos colegas importantíssimos nessa batalha também na série educacional, que é a Diesp, professora Morena Minerva, diretora da Diesp. temos também a Angélica, a Cristina e a Valéria, quem já foi coordenadora de inserção social, está aqui também presente em 2013, a Fernanda dos Reis Lopes, muito obrigado, e a todos que estão aqui da SEAP. Bom, temos também aqui da nossa coordenadora, da nossa coordenação de inserção social, Patrícia Freitas. A nossa maravilhosa Adriana Martins, Rosiné também. Enfim, todos nos são muito queridos por parte da SEAP. E que nos dá o gás todo também dentro do tratamento penitenciário para levarmos adiante esse projeto, o nosso vice secretário Gilson Nogueira. Muito obrigado também. Então, falando um pouco da, do projeto Remissão de Pena pela Leitura. É... Nós brincamos na coordenação de inserção social, que a revenção de Pané da leitura produz um o povo de Páscoa, porque ele foi feito praticamente às vésperas da Páscoa. Na Semana Santa recebemos uma decisão que queria que o projeto estivesse pronto para que fosse publicada a resolução. Tudo bem, então corremos. Quando falamos assim, é, é, é então que trouxesse essa resolução à prática, à vida, né? Então, com foi nossa colomba Pascal. Daí, então, começamos a buscar parcerias para tá? tratar de efetivar o andamento do projeto. E, como nós já tínhamos uma parceria com a Unirio, com o projeto Teatro na Prisão, é, por meio de Natália Ficha, que é a representante desse projeto, nós conseguimos acesso à Unirio, nos apresentamos à Proreitoria, a Cláudia Ayubi, e Conseguimos, então, trazer o atendimento inicial para 10 unidades prisionais do sistema. Oito no Complexo de Alicinó, e duas no Centro do Rio, no Império moraes e Ascarixtins. Daí, continuamos, então, a procura, a casa de livros para poder atender a demanda do projeto. E estamos nisso até então, buscando cada vez mais livros e parceiros para que esse projeto possa ter uma abrangência maior em todo o estado. Sabendo também que temos em campos, por meio da ONU Fluido Ibrades, na pessoa dessa, dessa, dessa, não, da doutora Beatriz Bogado, é, que está cobrindo três unidades em campos. Em, em volta redonda, temos a faculdade Rosano Pimentel, na pessoa da senhora Luz Studart, que também está com o projeto Nisso, em média, estamos com 380 internos até então, 390 mais ou menos, até então, que estão dentro do projeto. Assim, aparentemente, é um número pequeno, mas, com a demanda que tem o projeto de primeiro encontro, o porquê é, é, desse tempo de 30 dias, professora Elisabeth, é o seguinte, porque são três etapas do projeto. O primeiro encontro, onde é apresentado ao interno as obras. O próprio projeto em si, para que ele conheça o projeto. Lembrando que esse projeto interno, ele é voluntário a participar. Ele não é obrigado, ele é voluntário. Ele participa se ele quiser. Então, é feita uma apresentação do projeto no primeiro encontro. No segundo encontro, uma oficina literária. Com um tratamento de uma resenha, de um relatório. As especificidades do que contém cada trabalho. E no terceiro encontro, propriamente dito, ele tem o, o momento de fazer a resenha, o relatório perante a banca examinadora. É, e com isso, por isso demanda-se 30 dias, lembrando que esse projeto veio inicialmente do governo federal, das unidades federais. Então, quer dizer, já existem existe, é, recomendações que trazem, nós temos um teto de tempo para poder trabalhar essa resolução aqui no Rio de Janeiro. Não foi algo assim aleatório que a SEA do Rio de Janeiro trouxe, questão de tempo, ou até mesmo os títulos. Lembramos também que foi pesquisado isso, quais foram as obras mais lidas até então pelos internos do Brasil. Então trouxemos isso do Brasil o Rio de Janeiro, não foi algo assim alheio, nós não, nós não inventamos títulos. Entendo? Pelo contrário. E nós não estamos amarrados ou limitados àqueles títulos ali que está inicialmente publicado em resolução. A banca, aliás, a comissão, a comissão organizadora do, da, da, da, da remoção de plano de puro, da qual faço parte inclusive, é, tem a possibilidade de abrir cada vez mais títulos. Só que tem uma demanda sobre aqueles que vão corrigir. Como é que um professor vai corrigir algo que ele não leu nunca? ou que ele não conhece, ou que ele tem certa versão naquele livro. Então, é, é, nós trabalhamos com clássicos que possivelmente foram trabalhados ou no ensino mestre, aquele naquele ou na, na graduação, para que ele possa trabalhar a correção. Ou seja, ele vai dar a nota sobre aquilo que de fato ele conhece. Esse é o processo. A correção é feita sobre aquilo que se conhece. Não tem como ele avaliar algo que ele não conhece. Então, por porquê que nós trouxemos um quantitativo X de títulos? É possível que nós venhamos a abrir, com certeza estamos abrindo cada vez mais, sim. E a nossa intenção é que possamos trazer mais parceiros, sim, conseguindo através do nosso diálogo. Temos agora o abraço carinhoso, mais uma vez, da Seduc, a meio da Tiesp, que estão agora é, é, ensejando o trabalho, dentro das unidades escolares no sistema prisional. Então, com isso, acreditamos que até o final de 2017, tenhamos em torno de mil internos participando do projeto de remissão de pena pela leitura. Lembrando que esses internos que estarão nas escolas, eles irão somar a remissão de pena pelos estudos com a remissão de pena pela leitura. E o porquê também, assim, de repente acontece sem assim, atos Sul? nossa, é, é impactante ver que é, é, são tantas exigências recém relatório, média 6, para que possa ser encaminhada para várias edições penais, a reinvenção de pena para a leitura dessa resenha, desse relatório. Lembramos o seguinte, ainda não tem peso de uma lei, é uma resolução. A resolução de 621 é uma lei, então ela não tem aquele peso legal até então, para que pudesse ser tratada é, efetivamente. Então, nós colocamos a média 6 para que pudesse ser muito bem recebida, que aquele que aquele trabalho foi muito bem feito. O estado tem o aluno que está no estado para passar de ano, é, passar de ano, ele tem que média 5. Pela remissão para leitura, a média é 6. Então, é um trabalho um pouquinho além, um pouquinho acima da nota para que ele tenha os quatro dias de remissão de pena pela leitura. É... Outra situação que nós podemos também aguardar é que as editoras, quem sabe, façam apelo aqui aos editoras que possam estar presentes, não sei, a trazer essa oferta, essa possibilidade de mais livros para a remissão de pena florescer cada vez mais. Muito obrigado. a palavra do professor Giovanni e passo a palavra para o doutor Marcelo Oliveira muito obrigado Simone eh, Juca Ribeiro primeiro eu queria parabenizar por essa iniciativa, muito feliz de trazer para a Bienal do Livro um tema dessa importância que traz tantos debates eh, complicados, complexos né? eh, é uma felicidade estar aqui na Bienal também porque ver esses jovens circulando pelos corredores aqui dos estandes faz com que a gente tenha mais esperança. É sempre bom ver a juventude circulando entre livros, né, desbarrando assim, é? Quero cumprimentar aqui a, a mesa, é, na pessoa da doutora é, Márcia Badaró, uma grande especialista no tema. Acho que essa é uma, uma mesa aqui com pessoas emblemáticas que conhece profundamente essa questão, e eu vou aqui dar mais uma visão de advogado. Eu estou como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, e claro que esse é um tema que é muito caro para a advocacia também. É, estamos fazendo nossa parte, é, na medida do possível, temos uma parceria muito boa com a com o Coronel Ribeiro, através lá do seu coordenador é, do Grande Rio, o Rafael, para fazer a, a remodelação, para fazer a recuperação das salas de atendimento dos advogados. Eu acho que todos os aspectos da questão penitenciária se somam, eu acho que todos os agentes são responsáveis de alguma forma na sociedade por isso. É, eu acho que grande parte do problema que nós assistimos, da trava que existe na questão penitenciária, é que há, sem dúvida nenhuma, resistência da sociedade querendo resolver esses termos, e, ao mesmo tempo, uma falta grande de comunicação entre a iniciativa privada do Poder Público e até entre órgãos do Poder Público para que essas questões sejam resolvidas. Porque, mais uma vez, o tema é extremamente complexo. Se a Seap tem é, várias missões, entre elas, de manter a ordem nas unidades prisionais, a questão da política é, criminal está acima disso. A política criminal não é a Seap que faz, ela tá preocupado em executar a política penitenciária. Mas a política criminal tem que somar uma série de outros fatores, uma série de outros agentes, para que a gente possa conseguir resolver esses nós da sociedade. Eu acho que a remissão de leitura é uma questão então fundamental. É um incentivo fenomenal à busca dessa ressocialização. Tudo bem que a gente pode aqui debater se esse é o objetivo da pena, do cumprimento da pena. Muitos dizem que sustentam que não, que não é esse o objetivo, mas a verdade é que essas pessoas retornarão para a sociedade. E, e isso é inevitável, de acordo com o nosso sistema penal. E se isso é inevitável, nós precisamos buscar saídas para que essas pessoas retornem ao seio da sociedade melhores. E a leitura, não tem a menor é, dúvida, assim como o estudo, assim como o trabalho, é nobreza é a alma. E podem dar soluções para isso, podem trazer alternativas para esse nosso sistema, tão, tão difícil, tão degradado pelo tempo, tão degradado porque é, se deixou é, essa como a última das últimas prioridades da sociedade. Então, nós temos uma lei de execuções penais que foi alterada em 2011, lá no artigo 126, exatamente para prever essa possibilidade da remissão de leitura, e nós estamos levando aí seis anos, e eu sei que isso é uma questão do risco, uma questão do país, para poder implementar uma política a esse respeito. O problema é que, enquanto isso acontece, rebeliões estouram nos presídios, não aqui, graças a Deus, na mas rebeliões explodem nos presídios, seres humanos... Tem a sua dignidade afiltada eh, e, não se, e, e as questões são muito prementes, as questões são muito urgentes. Eh, o, o Juque colocou aqui alguns desafios. Eu não sei em que medida nós, como advogados, podemos contribuir com isso, mas é claro que, na medida que a gente possa contribuir, nós teremos o maior prazer de fazê-lo através das instituições que você apresenta através dos órgãos advogados, especialmente a, a caixa de assistência de advogados que eu presido. Eh, não acho que, claro, a questão seja meramente de recolher exemplares de livros, porque eu, por exemplo, tive contato com um programa belíssimo da imprensa oficial, que é o Mais Leitura, por acaso está aqui, eu vi representado num stands na entrada aqui da Bienal, o Mais Leitura consegue, através dos, das reservas técnicas das editoras, livros a preços muito baratos, Então, e vendem para a população, eles visitam é, várias comarcas, vários municípios, e estão presentes, então, com uma leitura de excepcional qualidade a preços populares, então acho que é um recurso, é um recurso que está aqui dentro de casa dentro do, dentro do próprio estado é, nós temos a Secretaria de Educação não sei, confesso assim, qual é o grau de envolvimento da Secretaria de Educação com o projeto vejo que a Unirio, que é um centro de ensino superior é, tem esse envolvimento eu não sei nem até que medida a gente precisa de algo tão é, especializado para um projeto que é, pretende fazer, né, receber relatórios ou resenhas de livros para que possa permitir né, que o, o juiz na sua, na sua atividade, é, possa então fazer a remissão da pena. Então, há, é, sem dúvida nenhuma, acho que uma série de questões, às vezes até bastante sutis, que podem ser resolvidas assim, com, com um diálogo com um diálogo institucional, com parceria entre a sociedade civil e o governo do Estado. Mas, essencialmente, o que a gente está falando aqui é de uma política e a gente precisa tocar nesse tema, porque isso é fundamental para a nossa sociedade hoje, uma política de desencarceramento. A gente precisa falar disso. É claro que esse tema não agrada a sociedade de uma forma geral, mas nós precisamos tocar na ferida. Nós precisamos não de uma política de encarceramento, como é a nossa tradição. Eu, obviamente, vou chovendo molhado, mas que encarcerar negros e pobres, isso é o perfil socioeconômico que nós temos. Nós precisamos de uma política clara de desencarceramento. A gente precisa parar de ter medo de dizer na sociedade que a gente quer tirar as pessoas de lá de dentro. Porque o sistema não comporta mais essas pessoas. Porque a gente precisa de outras saídas, que sejam saídas racionais para esse tema. Porque a política de encarceramento não gerou uma diminuição da violência. Não é possível isso É uma questão de causa-consequência. Porque o endurecimento das leis penais não gerou uma diminuição dos índices de violência. É uma questão de lógica. Preciso, ninguém precisa ser um expert no tema para poder fazer essa avaliação. Isso está dado, tá dado. Não é só no Brasil, não. Está dado em outros tantos países. Então, a remissão por leitura ela tem o um potencial de atingir um contingente hoje de, de internos, um contingente hoje de presos, que talvez nem as outras soluções da própria lei de execuções penais eu posso dar, é o caso do trabalho, é o caso do estudo, nem todo mundo tem acesso ao estudo, especialmente fora do sistema, nem todo mundo tem acesso ao trabalho, a gente sabe que isso é extremamente difícil. Mas a gente precisa, então, ampliar isso a partir dessa parceria. A gente precisa falar dos 40% dos preços provisórios, não é possível que a gente não vá tratar disso. A gente precisa falar disso. Né? Claro que a, a lei está é, ali para atender cada um desses aspectos remissão né? é por leitura e as outras formas também de remissão mas a gente precisa falar dos 40% de preso-provisagem a gente precisa falar que o estado do Rio de Janeiro só tem uma vara de execuções penais por mais que ele haja, haja um esforço e hercúleo dos, dos juízes é, de, de todos aqueles que militam nessa, nessa área e nos cartórios e, e trabalham nos cartórios para resolver é, esse gargalo, a verdade é que uma vara de execuções penais nunca vai dar conta do universo de presos que a gente tem hoje, nem de processos que tramitam hoje nas várias execuções penais. Quer dizer, é, é, a gente tem que lidar com a realidade. Né? Eu sei que há. É, para defender várias, uma várias de execução penal, mas para mim isso faz tá menor sentido. E não faz sentido na perspectiva do advogado que tem que se deslocar para a capital do estado do Rio de Janeiro para poder é, ter informações sobre o preso. E não faz sentido do ponto de vista desses dados de ceramento de preços provisórios. Então, gente, eu acho que tem uma série de, de questões que eu acho que tem que ser tratadas assim com bastante bastante seriedade, mas, mas sem é, tentar se segregar, sem os preconceitos em relação a cada uma das pessoas que, de alguma forma, participam da solução. Vou encerrar aqui é, dizendo que eu estive agora em São João Pessoa, eu vi uma, uma fala muito boa do professor Juarez Tavares, e ele fazia comparativos né, com outros países, porque é sempre bom, a gente sempre gosta de fazer comparativos com outros países, porque a gente sempre acha que o Brasil não funciona. Uh, e eu tenho a visão absolutamente contrária em relação a isso, mas ele dizia o seguinte: na Alemanha, apenas 3% das penas aplicadas são de encarceramento. Eu fiquei tão impressionado com esse número que eu mandei hoje uma mensagem para ele antes de vir para cá e falei: professor Jornalista é isso mesmo? Apenas 3% das penas aplicadas uh, na Alemanha são penas de encarceramento, as outras 97% são penas alternativas. Ele falou: é exatamente isso, Marcelo. É exatamente isso. Então, gente, vamos começar a repensar um pouco o nosso sistema. Cada um faz a sua parte enxugando o seu gelo, mas eu acho que a gente tem que juntar todos os nossos quadradinhos aqui para a gente ter uma solução realmente eficaz para o nosso sistema, para a nossa sociedade. Obrigado. Agradecemos a palavra do Dr. Marcelo Oliveira e passamos a palavra ao doutor João Gustavo Dias. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a Simone pelo convite. Eu queria agradecer a Defensoria Pública o convite que foi feito. É... Uma boa tarde também ao pessoal da mesa, a toda márcia Márcia. É... Sempre um prazer estar aqui do lado da senhora novamente. É... O Juca, no começo da fala dele, lança um desafio para a gente, é... falando que os maiores desafios estão por vir em relação ao projeto de remissão pela leitura. E, assim, eu, eu, sinceramente, eu ouso discordar do Juca em relação a isso, porque se a gente for analisar tudo que a gente já conquistou em relação aos projetos de remissão que a gente tem, a gente verifica que os maiores desafios já foram superados e que, a partir de agora, o que a gente tem é uma é, é, conjugação de esforços de pessoas que têm o interesse de que isso dê certo. É... Para quem milita sobre os projetos de remissão, e aqui eu faço um agradecimento especial para a Patrícia, da Coordenação de Inserção Social da SEAP, da é, verifica que a gente, desde 2015, vem tentando, junto ao, ao, ao, ao, ao seja o Poder Judiciário, seja o Poder Legislativo, a, a instituição de um projeto desse, e a gente finalmente conseguiu, em 2016, superar a barreira da burocracia que nós, como instituições do, do, do, poder de, é, instituições do, do sistema de justiça, acabamos sempre colocando para esse projeto. É, só para ter uma ideia do histórico, até 2011, por exemplo, o nosso marco legislativo só dispunha sobre remissão pelo trabalho. A remissão pelo estudo no âmbito nacional, ela só, somente tem é, é, é, impacto na, na lei de execuções penais a partir de 2011. Ou seja, uma lei que é de 84 e só em 2011 a gente começa a verificar que o estudo seria parte importante do processo de socialização daquelas pessoas que estão encarceradas. E, a partir de 2011, começam a haver discussões sobre de que modo que a gente pode inserir, por exemplo, é, é, outros caminhos de, de educação, outros caminhos de, de, de, de amplitude dessa cultura, às pessoas que estão encarceradas, e é, a partir de, de iniciativas do Conselho Nacional de à Justiça, de resoluções de outros estados, e até mesmo de legislação é, estadual. A gente tem, se não me engano, quatro estados da federação que já regulamentaram o projeto de remissão pela leitura. É, a gente vem gradativamente superando esses obstáculos legais ou mesmo é, é, é, judiciais para isso. E aí, em 2015, a iniciativa louvável da Secretaria de Administração Penitenciária através da, da, da coordenação de inserção social, de provocar várias execuções penais para que em 2016 a gente conseguisse uma decisão autorizando. Decisão essa que não teve, nem, não teve o apoio, por exemplo, do Ministério Público, que até hoje ainda demonstra uma certa resistência em relação ao projeto por conta da sua falta de previsão legal, mas que a gente conseguiu superar. É, então, por isso que eu falo, que quando a gente supera esses marcos legislativos, supera toda essa burocracia estatal pra, é, é, é, que impedia que projetos como esse fossem à frente, a gente já dá um passo de que quase 90% do nosso problema já está já resolvido. E agora é congregar esforços de pessoas que sempre estiveram imbuídas desse intuito Através da Secretaria de Missão Potenciária, através das universidades, através de pessoas que têm esse interesse de estar lá dentro das unidades prisionais é, ajudando a, a, a, a, a, a aquela pessoa a ter um, um, uma melhora na sua cultura, na sua qualidade de vida, ou até mesmo na forma como vai cumprir aquela pena que foi aplicada, eu acho que isso é muito mais fácil. Agora... União de esforços de pessoas que sempre estiveram desse lado. Então, por isso que eu ouso discordar do Juca em relação a essas dificuldades. É, a gente tem, sim, diversas dificuldades e a gente vai conseguir enfrentar. E é, eu gostaria de, de colocar algumas... É, que eu acho que seriam interessantes para o debate aqui e que seriam importantes que a gente... Eu acho que essa mesa ainda vai continuar debatendo ao longo do, do, do período algumas questões eu acho que, que é importante colocar aqui. É, a primeira delas trata-se de um projeto de lei de 2017 que a gente tem, é, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e aí, independentemente de qualquer discussão acerca de vício de constitucionalidade, de, de iniciativa, se esse projeto ele seria inconstitucional porque tem uma, é, seria de competência do, da União Federal legislar, mas de qualquer forma a gente tem esse projeto no âmbito estadual é o um projeto de lei 2920 de 2017 é, e é um projeto que tem bastante similitude com a resolução que a Secretaria de Administração Penitenciária editou é, e que, como bem colocou o desbargador Silvio da Anã, é uma das mais avançadas em termos de, de remissão pela leitura que a gente tem. E aí eu tenho a preocupação somente com o um parágrafo único do artigo 2º dessa lei, desse projeto de lei, que diz o seguinte, sendo a Bíblia a obra literária escolhida, esta será dividida em 39 livros, segundo o Velho Testamento, e 27 livros integrantes do Novo Testamento considerando-se, assim, a leitura de cada um desses livros como uma obra literária concluída. Assim, eu não quero aqui fazer qualquer tipo de, de, de, de consideração de fins religiosos. Eu acho que toda e qualquer obra é importante para o é, aprendizado, para a inserção cultural, e a gente que milita no sistema penitenciário sabe o quanto que a religião é importante para a convivência. Só que, assim, a gente está diante de um projeto de inserção cultural, a gente está diante de um projeto que visa é, dar um, um, um viés multicultural àquela pessoa que nunca teve acesso à cultura, seja antes de entrar no sistema, seja enquanto integrante do, do, do sistema penitenciário. Se a gente coloca que a pessoa ela pode, é, ao longo de um mês, ler uma obra e cada livro da Bíblia pode ser considerado como uma única obra é, é, para fins de, de remissão de pena, a gente não vai estar atendendo a esse viés é, é, cultural, a gente está tendo um viés meramente de remissão de pena e de talvez de, de, de abatimento daquela pena é, no total, daquele, daquele tempo no total de pena que aquela pessoa vai ter. Então, assim, eu gostaria de, de levar isso a debate, também a preocupação de que esse caráter de levar um pouco cultura àquelas pessoas que nada têm é, seja um pouco é, desestruturado a partir de um de, de, de disposições como essas e acho que é, eu não tenho uma opinião formada em relação a isso ainda eu, na verdade eu acho que o debate é bem amplo e aí eu gostaria de, de, de que assim, como a gente está diante de, de, de pessoas que pensam não só dentro de uma, de, da, da situação jurídica, mas diante da academia está aqui a professora é, Elisa Sossecardi, a gente está aqui tem também a, a Márcia professor é, Giovanni é, acho que é importante a gente debater Academicamente, de que forma que a gente pode é, é, melhorar o aspecto cultural de projetos como esse. Me preocupa bastante que sejam escolhidas obras sem consciência crítica para que é, as pessoas que são do sistema, estão no sistema penitenciário possam efetuar a sua, a, sua, a sua leitura. A gente sabe que há uma dificuldade de... de, de, de, de tem um problema de alfabetização complicado no sistema prisional e que obras muito difíceis podem não ser muito bem assimiladas dentro daquele, daquele, há uma preocupação em evitar esse tipo de, de, de, de empecilho, mas que a gente também consiga colocar obras com consciência crítica. Eu vi a relação e fiquei muito feliz de ver que A Revolução dos Bichos é um livro que, tá, que faz parte daquele, daquele hall de livros, porque é uma fábula e que remete a uma consciência crítica muito grande principalmente é, é, é, quando a gente está diante de, de, de um regime praticamente totalitário, que é o regime é, é, é, do, do sistema penitenciário. Me preocupa que é, a expansão do projeto, eu acho que vai ser um desafio, que a partir do momento que a gente consiga angariar mais parceiros que estão imbuídos disso, seja através das universidades, através da Biblioteca Nacional, da Fundação Biblioteca Parque, mais isso me preocupa também os resultados, de que esses resultados não sejam vistos apenas de forma imediata e analisados da seguinte forma. Ah, aquele preso conseguiu a remissão pela leitura, ele leu, ele voltou para. foi solto e reincidiu. Tá vendo? O projeto não adianta de nada. Eu acho que não é esse o papel que a gente tem que fazer. Eu acho que o nosso resultado ele vai ser visto é, a muito longo prazo e a partir do, de colocar essa cultura essa cultura de cultura, digamos assim para que aquelas pessoas que nunca tiveram esse acesso antes possam vir a ter de alguma forma. Então, são essas as poucas colocações que eu queria colocar para vocês e agradeço a oportunidade mais uma vez. Agradecemos a fala do doutor João Gustavo e, estrategicamente, para o final, ficou a professora Mar Maria Márcia Badaró, que já vem desenvolvendo há muito tempo projeto ligado à leitura no resgate da população encarcerada. Professora Márcia Badaró. É, boa tarde, ainda boa tarde para todos e todas. É com grande prazer que eu estou aqui nessa mesa, porque é, eu tenho uma trajetória né, dentro do sistema prisional, eu sou psicóloga, trabalhei 32 anos no sistema prisional, cumpri integralmente a minha pena. <risos> e... É, e essa foi uma experiência que eu pude viver, dentro, pude viver dentro do sistema prisional com as práticas de leitura, desde 2003, quando eu cheguei no hospital central, quem conheceu o complexo da Frei Caneca, né, o Hospital Fábio Soares Maciel, onde eu comecei a desenvolver todo um projeto né, nessa área de leitura, que eu intitulei, criei, enfim, dei o nome, eu estava na unidade hospitalar, né? leitura também é saúde. Então, foi a partir daí que a minha experiência né, é, foi se dando, porque, na verdade, é, eu era a única psicóloga daquele hospital. E os pacientes me diziam, aqui eu não consigo ver nada, lá na, na unidade onde ainda tinha uma televisão, onde tinha, aqui a gente não pode ver, não tem acesso, né? Então eu fiquei buscando que tipo de trabalho eu poderia desenvolver e pensei em algumas coisas a partir até das demandas deles, né? Ah, eu sei fazer origami, eu sei fazer trabalho artesanal, eu posso aqui né, passar para os outros colegas, mas nada é fácil no sistema prisional, né? E tudo é, tinha um certo, é, uma certa preocupação com a segurança. Enfim, e eu recorri estrategicamente ao texto da lei, da lei de execução penal, né, para buscar lá né, um artigo, se não me engano, 14... Não lembro dizendo que todo estabelecimento deve ser dotado de uma unidade, de de uma biblioteca. Falei bom, então que seja por aqui o um caminho, né, para a gente começar numa experiência, né, é, com as práticas de leitura. E aí foi uma história, né, que eu comecei é, criando com eles, com os pacientes, com os internos, enfim, criando eu chamava de biblioteca, mas as bibliotecárias que me perdoem, aquilo era, não né, um modo da gente assim ganhar, é, pegar os livros, doações, enfim, fui envolvendo o hospital, né, nessa, enfim, nessa, nessa participação dos funcionários na criação dessa biblioteca. Né? E, a partir dali, eu fazia uh, leituras com eles nas enfermarias, porque muitos não podiam circular né, pela unidade. E começou a ser uma experiência extremamente interessante, e eles começaram a demandar, por que a senhora não faz um concurso de redação, um concurso de poesia? E isso foi caminhando, né? Mas antes de eu chegar lá, essa é uma parte que eu queria dizer, né, que é um pouco da minha história, assim, eu fui psicóloga da Secretaria Municipal de Educação. Então, a questão da educação sempre esteve presente comigo, né. Então, é... na década de 90, é... eu era coordenadora técnico-social do antigo DESIP, Departamento Penitenciário, ainda não era CEAP, né. E a divisão de educação, e aqui estamos com os colegas que hoje estão na DIESP, né, que é a divisão de escolas especiais, né, assim o nome? A Especial Diretado Escolar de Prisionais e <risos> Ai, meu Deus, é muito comprida. É, mas é um, uma divisão dentro da Secretaria de Educação que cuida né, das escolas que funcionam dentro das unidades prisionais e da das unidades socioeducativas, né? E, e, e foi muito interessante, né, porque é, nesse momento a gente fez um trabalho todo voltado para a questão da leitura de um concurso de poesia que resultou nesse livro Soltando Palavras. E esse livro foi, incrivelmente, né, é, eu diria assim, uma experiência única, porque... Era o secretário de Justiça na época, o doutor João Luiz Duboco pinou e ele, o um homem das letras, né? ele conseguiu que uh, o, a premiação dos internos e das internas que ganharam o prêmio com esse concurso de poesias fosse na Academia Brasileira de Letras. Então foi um momento absolutamente incrível. Né? Eu tenho aqui a dedicatória, de muitas internas que foram autorizadas, né, devidamente autorizadas, como vocês dois estão aqui, né, e uma delas disse assim para mim, autografando este livro, doutora, eu estou me sentindo a Cecília Meirelles. Gente, aquilo era tudo para elas. né, aquilo era tudo. Então, assim, esse, isso já foi no final da década de 90, já depois desenvolvendo esse trabalho, né, que eu comecei já no hospital, é, aí com a mudança do complexo da Fricaneca, né, saem os pacientes da dali, do hospital, vai para Bangu, e chegam as mulheres. Que vieram lá de onde Patrícia trabalhou, né, do Romero Neto? Ou era da Casa de Magé? Do Romero Neto. Né? E vieram as mulheres. Aquele hospital, que só cabiam 80 pacientes se transformou as enfermarias em triliches para receber quase 300 mulheres. Vocês imaginem o que foi o ambiente que se criou com a chegada daquelas 300 mulheres. E nesse vai e vende, vai para bambu, é provisório, a Frei Caneca vai acabar e tudo mais, é, a gente também como funcionário não sabia até quando a gente ia ficar ali. Né? Então, aquelas mulheres absolutamente né, contidas naquele espaço né, se automutilavam, se, enfim, se agrediam, um clima tenso, né, muitas partes disciplinárias, né, vocês sabem muito bem o que é isso o que, é que isso significa na vida de vocês. E aí eu sugeri a nova direção que estava chegando ali, para que reabrisse aquela salinha da biblioteca, para que a gente começasse a fazer alguma coisa, né? retomasse aquele trabalho. E, para minha grata surpresa, eu tive o prazer de conhecer nesse período a contadora de história Jaqueline Lopes, que está aqui, né? que a é lei de contadora é psicóloga e hoje trabalha na CERAP e vem desenvolvendo um projeto lá na Jorge Santana, né? chamado... Leitura na, comarca. Leitura na comarca Vocês sabem o que é comarca? Comarca é a cama né? É o cimento aquela, aquela laje que fica ali Que é a cama né? das pessoas Significa o seu território né? A comarca dele Então ela está iniciando esse trabalho lá E aí Eu encontro Jaqueline E a gente começa a desenvolver um trabalho Com oficinas de contação de histórias e essa foi a grande revelação. Não foi fácil, porque a visão é de que né, psicólogo... Primeiro o estranhamento de psicólogo querer se meter a fazer né, trabalho com leitura. Porque isso não é do pedagogo, isso não é do professor. Né, o que o psicólogo vai fazer com isso? Mas as oficinas e as práticas de leitura elas são dispositivos importantíssimos né, para uma, uma, um encontro né, com uma outra é, visão desta pessoa sobre si mesma né, que é a visão que se tem de que é bandido esse é o discurso que a gente usa né, vem cá vagabundo né, bandido não quer saber de leitura bandido não quer saber dessas coisas ele só quer circular na cadeia e aí né, foi uma luta a gente, conseguir que essas oficinas acontecessem. E elas aconteceram né, até 2007, né, e foi absolutamente uma revelação, não só para nós funcionários, mas para o povo funcional da escola, para os agentes penitenciários, né, que ficavam, às vezes, assim na espreita, olhando o que estava acontecendo ali naquela sala, e alguns. Inclusive das mulheres presas, né? diziam: A dona fulana está ali olhando, acho que ela quer entrar. E a gente dizia: Vocês querem que ela entre? Sim, pode entrar. E ela entrava em participar, e daqui a pouquinho ela ia lá assumir o posto dela. Né? Patrícia viveu umas experiências assim. Então, eu quero dizer para vocês que é, é, essas experiências só nos fazem quebrar. Né? absolutamente os nossos preconceitos, né? as nossas, é, enfim, as nossas, é, as nossas, nossos aspectos morais, né? que nós somos atravessados por isso diariamente. Né? Nós somos todos atravessados por isso e nos surpreendemos com a potência de vida daquelas mulheres em especial, dos homens com quem eu trabalhei no hospital, depois com as mulheres. Né? Então, foi uma experiência que resultou, inclusive, na minha dissertação de mestrado e, posteriormente, na publicação do meu livro. E e nessa pesquisa né do mestrado, eu também descobri que um contador de história americano, chamado John Brugiat, ele fez um trabalho em unidades prisionais americanas e ele relata o fato né, de que ele se surpreendia com os presos de dizerem para ele que nunca ninguém tinha contado histórias para ele na vida deles. Né? E como nós podemos viver isso nas nossas oficinas? Né? As, as histórias da dona Baratinha, quantas? Nem nunca tinha ouvido contar. E o John que ele fala isso, né? É, as histórias, né, que ele começou a levar, ele result... reproduziram naquelas pessoas, né, um outro olhar sobre si, sobre o mundo. Né? E aí as histórias que às vezes eles ouvem, elas, as pessoas com quem ele trabalhou ouviam, eram histórias muito denegridas que sabe só de aspectos negativos. E quando ele começou a trabalhar né, surgiram tantas questões importantes né, que aquilo modificou a vida de muitas pessoas né? então eu queria assim, trazer essa experiência para vocês né, para dizer que é, e aí o meu compromisso assim, vamos dizer assim, não é um compromisso eu, eu me proponho o tempo todo a ajudar nesse projeto mas eu, eu queria assim, na época em que eu desenvolvi eu quis muito que a Secretaria de Cultura entrasse na CEAP porque é através da cultura e da arte que a gente consegue, né, avançar e trazer um outro, né, um outro modo de ver. Eu acho que vocês podem dizer isso, né, melhor do que nós aqui. Mas é, e eu não consegui na época, né. E eu fico muito feliz de estar agora aqui numa Bienal, né. Vendo essa possibilidade, é, e, assim, na minha experiência para além da remissão da pena pela leitura, é a grandeza que essas, as práticas de leitura trazem né, para as pessoas né, que às vezes não tiveram oportunidades né, de se deparar com essa, com essa riqueza. E para encerrar, porque a Simone já me mostrou ali um papelzinho, eu queria trazer para vocês um breve texto de uma das pessoas que passou pelas oficinas E eu abro o meu livro com o texto dela Então eu queria ler para vocês tá? O segredo daquela mulher Sou aquela mulher a quem o tempo muito me ensinou Desde criança até os dias de hoje O tempo ensinou a amar a vida A não desistir da luta a recomeçar na derrota, a renunciar a palavras e pensamentos negativos, a acreditar nos valores humanos e otimista. Creio numa força íntima que vai ligando a família humana, mesmo com tantos fatos ocorrendo, que é uma corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na cooperação humana, na superação dos erros, das angústias do passado e do presente. Acredito nas crianças, nos jovens e idosos, e exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres de Deus, na ciência e na descoberta de prevenções futuras dos erros e violência do presente e do futuro. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil e, antes acreditar, do que duvidar. Aprendi a valorizar e sou valorizada, que temos de dar oportunidades àqueles menos favorecidos, pois podemos encontrar nessas pessoas algo que chamamos de impossível e que, pela oportunidade, torna-se possível creio que o ser humano tem de aprender a acreditar nas pessoas somente assim tudo poderá se fazer novo oportunidades surgirão e teremos talentos inesperados sempre guardei isso no meu coração Deus não escolhe os capacitados capacita os escolhidos Lucimar Dutra esse contexto de Lucimar que abre o meu livro e foi uma pessoa incrível né, que trouxe assim uma riqueza enorme e eu só queria fechar falando, não sei se vocês conhecem essa pessoa, Luiz Alberto Mendes que escreveu esse livro Memórias de um Sobrevivente foi graças à leitura que esse homem transformou a vida dele depois de 30 anos preso numa, em várias unidades do de, de São Paulo ele já esteve inclusive no, no programa do Jô Soares, ele hoje escreve para a revista Fripe São Paulo e ele se transformou a partir da leitura a história dele quem quiser, é um, é um livro que foi publicado pela Companhia das Letras e também é impressionante e quem quiser conhecer um pouco mais dessa trajetória da criação das oficinas Está hum. aqui o livro Sistema Prisional contando e, contando e recontando histórias As oficinas de leitura como processos inventivos de intervenção Estará lá no estande da Secretaria de Cultura Quem quiser conhecer essa experiência está aqui relatado no meu livro. Eu agradeço a todo mundo, é pena que a gente tem muito pouco tempo e fica aqui o um eterno agradecimento a você, Simone. Eu acho que se você não estivesse lá, ia ser difícil a gente puxar essa bandeira aqui, <risos> porque a sua trajetória é longa. Tá? Agradeço a todos, a equipe da Secretaria de Cultura, da CEAP. Vamos fazer essa parceria, né? porque as oficinas literárias que a Secretaria de Cultura pode levar para dentro do sistema prisional, é de uma riqueza fantástica, né? Então, é isso, fica aqui o meu apelo que isso vingue, de fato, e a gente possa ter um mundo melhor com tudo isso. Tá bom? Obrigada. Agradecemos a fala da professora Márcia Maria, Maria Márcia Badaró. É, também é, devo dizer aqui é, sobre o trabalho que acontecerá dia 22, que é a, na, um projeto da Multirio, é, que está levando o, o maestro para ser recebido juntamente com a Secretaria. Ah não, Multirio não! Rio é arte dos contos! é o audiovisual da Secretaria de Cultura, que está levando no dia 22, agora seria agora, no dia 10, mas houve um, um, uma mudança. O nosso maestro foi convidado pelo Papa para receber uma bênção, está lá, mas na volta ele estará indo, juntamente com a equipe de audiovisual, ao Lemos de Brito, ah, dia 22 às 14 horas, onde será apresentado, seria uma pré-estreia do dia 10, porque vai estrear dia 17, mas dia 22 será exibido lá na Lemos de Brito, João, o Maestro. É, gostaria de dois minutinhos da fala do André Fernandes, que é presidente e diretor da Agência de Notícias das Favelas, que é um representante da sociedade civil e que tem uma produtora, a NF tem uma produtora e que um dos primeiros livros a não ser dele, que está aqui, gostaria que depois você pudesse autografar para os nossos convidados, Perseguindo o Sonho, que conta a história da NF, mas também lançou ah, um título de um cidadão preso ainda, em regime aberto, se chama o Ilha da Silva Lima, que é o 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, que foi editado pela editora ANF Produções. Dois minutinhos, André, da sua fala. É, boa tarde a todos, é, boa tarde à mesa. É, eu sou o fundador dessa organização da Agência de Música Fabelas Favelas e conheci a Simone há uns 20 anos atrás, mais ou menos, no final da década de 90, quando nós então trabalhamos juntos para fundar a Associação de Familiares e Amigos de Preso do Rio de Janeiro. É... Desde então, eu percebi essa importância da leitura para a população do... que está presa, né? E como bem falou o doutor Marcelo Oliveira, é... essa população vai voltar e nós precisamos trazer essa população de volta de maneira que ela possa ser reinserida à sociedade. Além do livro do William, que a gente teve um prazer de relançar, que estava esgotado desde 2001, é, o 400 contra 1, a história do Colômbio vermelho, nós fizemos a questão, de, nessa edição que nós relançamos, de colocar em cada capítulo uma poesia do William. O William foi uh, uma pessoa presa que ficou mais de 40 anos nessa história toda, e hoje ainda está em casa uh, com a tornozeleira com 75 anos. Todos os dias que eu vou visitar o William, né, nosso autor, sempre que eu chego lá o William está com o um jornal. Foi no jornal no jornaleiro, comprou um jornal, porque o hábito da leitura na vida do William é, foi revolucionário para que hoje ele pudesse estar de volta com a sua família com a Simone e com seus três filhos. Nós estamos lançando nos próximos meses também um outro livro de um ex-cidadão preso, né, chama Júlio Barroso, e ele foi numa favela comprar uma droga, e a polícia chegou, e ele foi preso, baleado como um traficante, ficou nove anos no sistema penitenciário, e lendo, e fazendo o primeiro grau o segundo grau, e saiu de lá hoje é um dos maiores produtores culturais do Rio de Janeiro. Então nós estamos contando também essa história. E fica aqui, né, nessa parceria com essa mesa, com todas as pessoas envolvidas é, nesse projeto, a, esse sonho que a gente está perseguindo juntos aí, de que a gente vai conseguir trazer essa população melhor, e eu acho que a leitura, acredito nesse, nesse potencial da leitura, a nossa editora se coloca também à disposição com os nossos títulos, é, todos os nossos títulos ou, ou, tem, sempre vai, vai ter alguma relação com a favela, essa é a nossa proposta essa é a nossa missão e a maior parte da população que está no sistema penitenciário são oriundos das favelas então eu acho que tem uma relação nessa nossa história aí da, da, da nossa editora e aqui a gente está na Bienal não, não vejo aqui na, pelo menos não representando na mesa nenhuma editora, mas a nossa editora se coloca à disposição de estar nessa parceria Aqui com esse projeto tão importante para os quase 700 presos do no nosso país. Obrigado. 700 mil presos. Obrigado. Uh, agradeço a fala do André. Uh, queremos abrir a, a roda de perguntas. Não dispomos de muito esse tempo. Bom, não pode deixar, de ouvir. não vi antes de abrir. Até porque eles são então, personagens, então eles têm que dar o um testemunho. De, seguindo então, a orientação do desembargador, doutor Ciro Darlan, eu convido Washington a declamar uma poesia que ele está ali sentado, germinando, querendo falar. É o nosso poeta, ele vem lá da de Vista e vem para cá. É o Washington, o Jan Gera, o companheiro, um amigo, um. Acho que todos nós somos, fazemos parte da mesma família. Tem dois do lado de cá, do lado de lá ainda, ele e a Adriana, mas também temos dois familiares do lado de cá, que é a outra Adriana ali, companheira, que também teve um filho encarcerado, e tem eu também, que tem um marido em regime aberto dentro de casa. Você está entre pessoas que entendem e conhecem o seu dia a dia. Bom, palavra tua. Senhoras, senhores, eu é uma pessoa com 26 anos preso. Eu vivia para o crime e vivia para o crime, mas cansei, aí a sociedade me via com os olhos que eu mostro eu não sou essa pessoa. Então hoje eu faço arte na madeira, escrevo poesia, já tenho um livro editado, eu pretendo escrever um livro sobre a minha vida porque eu estou envolvido no sequestro de príncipe, também tenho ligação com a facção. Eu tinha, então eu lutei pelo espaço também dentro da minha comunidade, não para destruir a sociedade, mas nós também dentro da comunidade, nós temos uma sociedade. Eu não quero para essas crianças que moram lá, ou seja, meus filhos, meus netos, ele vem ao caso de sofrer, que nem eu sofri. Então hoje eu busco ressocialização, não só para mim, como para meus companheiros. Não tem como eu salvar eles todos. Mas aqueles que dão a mão. Eu vou puxar Porque eu só quero viver Eu não quero ser mais rico Já tive 5 milhões de dólares o é que eu fiz com o meu dinheiro? Fiz nada Perdi tudo, não era meu Foi de sequestro Foi de assalto a banco Foi de tráfico de droga Aí eu pensei Eu posso ser rico Mas como? Basta eu querer, né? Eu escrever, porque eu livro Traz a riqueza, não só para o bolso, mas para a alma. Eu gosto de escrever poesia, então vou recitar uma poesia para vocês. Dizem que tempo remoto, os anjos de Deus habitou sobre a face da terra. E eles se apaixonaram pela filha dos homens. Desse amor nasceu os filhos dos anjos. Eu também nasci desse amor, eu também sou filho dos anjos. Dizem que eu sou um anjo vestido de carne e roupa de pele Que vago no mundo praticando o amor Sou o real realismo, sou o cavaleiro da dor Eu sei que eu faço no mundo, um anjo de Deus me dor, Vestido todo de branco, um anjo de paz e amor Amor puro e profundo, como o de uma criança Que na face de sua inocência não sabe a maldade da vida Vida que passa os aos poucos, trazendo a mim alegrias e tristeza eu ando como no caminho da saudade, buscando felicidade em uma alma perdida. Buscando compreensão no carinho da amiga. Amor amigo criança traz no peito saudade do anjo que eu sou, do anjo que você é. Você me traz amor puro e sincero, amor de doces palavras. Amor puro e sincero dos anjos que vivem no mundo. Apesar de ter nascido dessa geração, eu vi um cárcere para sofrer. Eu não vim só sorpreta, me vim aprender Veja o meu sonho, você conhece bem Eu amo todo mundo e quem me ama tem Um homem muito amigo que sabe respeitar Um herói bandido que só quer lhe amar Trago meu pensamento, a história de você O pior momento para me sofrer Louca só loucuras que fizemos por aí Marcas de cicatrizes você deixou aqui o meu coração já não mais sorri, porque minha paixão eu não lhe vejo mais. Eu lembro Conceição de Jacareí, eu lembro uma paixão que nasceu ali. Poço Encantado e Praia da Flor, a Rio Santos eu não lhe vejo mais. Garatucaia e Angra dos Reis, o seu amor eu quero outra vez. Serra do Piloto, Santo Antônio, Sair, Itacuruçá também, Muriquir. Praia do Saco, meu amor para ti. Restinga e Ilha Grande, formosa sempre ali. Veja o mar bater, a batida coração. Foi na Rio Santos que eu vivia a emoção. E assentado na Pedra do Cogumelo, eu olhava o mar distante e lá estava a Ilha Grande. Bate mar, bate. Chora na areia suas lágrimas e mistura as suas a minha. E me leve para Leimar, uma das Ilhas Encantadas, para lembrar você. O mar aqui é meu, e sobre ele caminho, sem me comparar a Cristo, pois quem sou eu, mar encantado, traz para mim um alento, fique parado, ouvindo meus lamentos, choro, choro, choro, mar, porque, volte a bater, bata sem parar como meu coração, e traz para mim, neste animal, um amor, porque triste estou, por não ter alguém para comigo caminhar, sobre você, meu mar, que me acolheu na minha tristeza, e abateu a minha dor, você não tem o poder de ir tão longe além das areias para trazer para mim desta limar minha sereia. Por isso, minha lágrima misturou as suas nas Obrigado. Obrigado, Washington. Adriana. Adriana. Vem cá, Adriana. Vem falar um pouquinho sobre aquilo que você leu, sobre o trabalho que você está desenvolvendo. É a Adriana Pereira, é uma companheira lá do Oscar Stevenson. Boa tarde a todos, eu participei da premissão do livro, que durou um mês, né, se tudo falta. Eu Li um o livro O Alto da Compadecida, interpretei, tirei a média de 7,5, é, mas aí é começou que o a encosta na minha boleta, mas gostei né, do incentivo que a ressocialização não está mais, é, só no... Na blusa, né? na calça, mas e no preconceito, né? mas no incentivo que vocês têm dado a nós. Né? Eu agradeço a oportunidade que está se expandindo né? nas unidades. Sinto falta, né? mas é bom que lá tenha a biblioteca, que tem como eu toda semana buscar um livro, e que tem me ajudado. Que toda semana tenho ido buscar um livro, gosto muito de ler, não só quando eu caí né, no cárcere, mas antes disso, sempre gostei de ler, que eu sei que quando a gente lê, se expressa melhor, escreve melhor, né? E muitas lá que não sabem ler, param para ouvir, escreve, né? Pede ajuda, né, para nós. Então, eu agradeço essa oportunidade que está sendo única na minha vida, né? E a primeira vez que, que comparecer aqui na Bienal e está marcando, vai marcar a minha história. Muito obrigado a todos vocês. Nós desistimos, apesar de invisíveis. Né? A gente busca melhores caminhos para o respeito, entendendo que todo homem é passível de mudança qualitativa, que ele pode ter olhares diferentes sobre si mesmo e sobre o seu entorno. Eu sou casada há 34 anos com um cidadão preso, e não me arrependo da escolha que fiz tenho três filhos, três netos e posso e digo que posso agregar valor à caminhada minha, da minha família e de outras pessoas que estão no meu entorno todos são passíveis de erro mas o melhor de tudo isso que todos nós também somos passíveis de reorganizar, de reordenar a nossa caminhada